Gente, nós aproveitamos as gravações do Casa Zadoc, que saiu na versão digital é, esse ano, e aproveitei para ter alguns extras. Um deles é um momento de conversa com meu amigo, pastor Lamartine Pozella, da Yacht Church de São Paulo, um mestre na palavra, alguém com a visão assim, muito abrangente, não só da palavra de Deus, mas de mundo, de ministério. E nós vamos ter uma conversa que envolve as mudanças que estão acontecendo no mundo. Né, e que nós, como igreja, também precisamos passar. É, Lamartine, a gente nunca imaginou estar né, tá passando por uma pandemia como a que a gente estava enfrentando e ver um mundo tão avançado em tecnologia parar do jeito que parou. Né? Por outro lado, é, a gente lamenta toda a perda começando das idas, tendendo ao aspecto econômico. É, a gente, quando avalia a história, a gente percebe que a igreja sempre emergiu mais forte de todo e qualquer tipo de crise, né? Estamos orando para que a situação seja mudada e revertida, mas eu acho que nós temos que aprender as lições, né, a respeito de mudanças que estão acontecendo no, no mundo. Então eu queria que a gente pudesse falar um pouco disso, né? Até porque na verdade foi uma conversa nossa ao telefone, uma abordagem sua desse assunto que me fez ter vontade de gravar essa conversa. É, quais são as mudanças que vocês primeiro estão vivendo como igreja, né? E é, eu queria que você falasse disso também em relação às a, a, a, mudanças que nós fomos forçados como igreja a ter nesse momento E, e, e que tipo de oportunidade, que a gente está sempre procurando oportunidade, né? a gente tem visto nesse momento Bom, Luciano, primeiro, uma honra estar aqui com você Eu creio que nós estamos vivendo, ah, nós estamos na virada para um novo tempo eu gosto muito de um escritor chamado Alvin Toffler. Eu já li vários livros dele, mas um livro dele, eu acho que é sensacional, que chama A Terceira Onda. E nesse livro ele aborda as mudanças estruturais do mundo, que primeiro são decorrentes de mudanças econômicas, mas que acabam determinando mudanças sociais. Por exemplo, ele diz que na época da agricultura, as famílias eram agregadas, morava todo mundo junto, os irmãos, pai, tio, avô, galinha, papagaio, tudo. Quando veio a industrialização, as pessoas tiveram que sair do campo e para a cidade, e aí já não dava para morar todo mundo junto. Então, nasceram as chamadas famílias nucleares, de pai, mãe e filhos. Ou seja, as mudanças econômicas determinaram as mudanças de relação social. Ele diz que a terceira onda é a onda da digital, da tecnologia. Isso ele profetiza isso, é um sociólogo, há 30 anos atrás. Só que o que aconteceu com a pandemia, que a pandemia ela é um catalisador, ela simplesmente apressou isso. Então, a gente estava vendo essas mudanças de maneira bem paulatina e de uma hora para outra as coisas mudaram, porque ficou todo mundo em lockdown, e respondendo a sua pergunta quanto à igreja, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ter algum momento que eu não poderia reunir. Isso é surreal, isso eu nunca imaginei. E num primeiro momento vem aquele baque, aquele abalo, meu Deus, será que agora, o que vai acontecer com a igreja? Quais as consequências econômicas? Porque eu me lembro que antes, quando chegava em época de férias, as pessoas viajavam, caía a arrecadação e a gente tem conta para pagar. Então, uma série de preocupações. Num primeiro momento, o que eu percebi é o seguinte, eu não tenho como pregar presencialmente, vamos pregar pela internet. E o que e foi uma pandemia de lives e você nela. E foi uma pandemia, eu logo de cara comecei com três por dia. Então, logo de cara nós percebemos o alcance. Sabe, Luciano, eu acho que a gente é muito obtuso, a gente não enxerga, a gente... Eu me considero uma pessoa aberta, mas eu estava sempre ali preocupado com a minha igreja local, com o mundo inteiro para ser alcançado. E o que Deus fez foi exatamente isso. Ele nos impediu de pregar aqui dentro para que a gente pudesse pregar fora. E de uma hora para outra, para você ter uma ideia, eu tinha, eu avalio isso no meu canal do YouTube, eu tinha 3 milhões de visualizações por mês. Eu passei de cara para 7 milhões de visualizações. E aí, somando as lives no Instagram e tudo, começou a mudar a cabeça. E quando eu comecei a ver que isso era também algo que estava acontecendo no mundo inteiro, a gente participa de um grupo chamado GKPN, e nesse grupo eu tenho traduzido muitas pessoas, tanto pastores quanto empresários. E o relato de todo mundo é a mesma coisa. Está todo mundo pensando, puxa vida, agora não podemos mais voltar ao ao sistema anterior, mas assim como Alvin Toffler diz que a mudança é inevitável, você pode resistir, você pode odiar, mas você não pode impedir. Então o melhor a se fazer é se adaptar, se adequar e usar essa mudança a nosso favor. É onde a igreja está saindo na frente. Num desses camaradas que eu traduzi, ele é... Uh, Dono de uma das maiores empresas americanas de mídia social. Ele é cristão, mas trabalha lá em Hollywood, com, com Disney, Universal, todos esses estúdios aí. E ele falou uma coisa, que nesse período de pandemia, a igreja americana produziu sozinha três vezes mais conteúdo em mídia social do que todo o resto. Então... Quando Satanás pensa que vai nos calar, na verdade Deus está batendo o palmo e dizendo eu estou empurrando o meu povo. Semelhante ao que aconteceu na igreja primitiva, o povo não queria ir para as nações, veio a perseguição e o povo foi, né? e a diáspora aconteceu. Então eu creio que temos mudanças estruturais, econômicas, políticas, mas a igreja em todas essas mudanças vai sair vencedora. Antes de você continuar isso, eu não quero que você perca a, a linha de raciocínio, é, eu quero pegar a chave é, é, que você deixou aí, é, Deus nos empurrou, né? É, é lógico que a gente não vai para o extremo de alguns, de colocar em Deus a causa de todas as coisas. Sim. É uma discussão que demanda é, é, muito tempo e habilidade que talvez a gente não tenha. Mas uma coisa é fato, Romanos capítulo 8 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo seu propósito. Então, assim, não podemos negar né, que a providência divina, a soberania divina, sabe sempre tirar lucro. Né? Eu, eu acho interessante que em Atos 8, quando vem perseguição contra a igreja, o evangelho, que até então não estava se espalhando para além de Samaria, começa a alcançar agora os gentios. Então, Deus tem essa, essa capacidade. E acredito que é uma hora da gente perceber que essas intervenções maiores, massivas normalmente estão sempre nos empurrando para além da zona de conforto. Então, eu, eu acredito nisso de todo o coração. Se algum momento você quiser, a gente volta nisso. Né? Mas eu, eu queria já abrir esse ponto da conversa para algum momento, porque eu acho também muito importante. Bom, uma coisa que é importante quando você passa por uma mudança e que você percebe que é inevitável, o mundo não vai ser mais o mesmo, gente. Não, não, não, não vai voltar a ser. E a, e a discussão em, entre todos os pastores do mundo inteiro é... Será que a, a igreja vai voltar a se reunir, casa cheia, como era antes? Eu até acho que vai. Mas uma coisa ficou evidente, Luciano. Todas as pessoas que, com, com as quais eu falei reconheceram uma coisa. Existe uma multidão muito maior lá fora do que dentro das igrejas. Então, nós não podemos mais nos esquecer desse povo. Por quê? Porque... Como é que um dia eu estava orando e numa madrugada, Deus me acordou e começou a falar direto comigo. Ele falou, filho, por que, que de uma hora para outra você começou a ter milhões de seguidores? Eu falei, senhor, porque eu estou pregando a palavra. Ele falou, mas não é só isso. Eu falei, mas o que mais? Ele falou, eu quero que você se responsabilize por eles. E eu que já estava planejando a aposentadoria daqui a uns 10 anos, já estava treinando meu genro, Deus falou, não, você vai morrer pregando. Eu não tenho tempo para a gente se aposentar não, você se prepare porque você vai assumir responsabilidade com pessoas no mundo inteiro. Então, eu literalmente estou agora, mudamos o nome para Yacht Church, e agora estamos tendo um curso de mentoria com gente no mundo inteiro para líderes de células, pessoas que estão fora de igreja, para fundarem as igrejas, ou seja... Deus falou comigo, não é que você vai deixar de cuidar das suas ovelhas da igreja local. Só que agora você não é mais pastor só delas. Agora você não é um pregador para as outras. Você também é pastor de muitos que eu vou colocar na tua mão. Então, eu acho que esta é a nova, esse é o novo normal, porque a igreja... Ah, eu comecei a dizer, esqueci, mas o que Deus falou comigo é que não seria possível que o mundo inteiro fosse evangelizado quebrando as barreiras geográficas. E o Espírito falou assim, agora as barreiras são digitais. Porque onde você não puder ir, a sua palavra vai através da internet. Então, se prepare e diga para o meu povo, e se você que está nos vendo aí, é um pastor, ou mesmo que não seja, crie o seu canal no YouTube, comece a se valer dessa mídia social, não para bater boca, não para ficar discutindo, sabe, política, se você é desse daqui. Fale de Cristo, fale do nome de Jesus e use deste tempo, porque a igreja que se adaptar a esta mudança vai prosperar. E aquela que resistir vai ficar para trás. É, e, e vamos lembrar que a igreja tem uma, uma influência espiritual no mundo que é material, né? então assim, às vezes a gente é, é, encontra pessoas resistentes com as mudanças, como se as coisas espirituais não tivessem, eu digo os princípios não têm, mas a forma como a gente executa tem, um dia eu estava, muitos anos atrás, eu acho que pelo menos uns 12 anos atrás, eu estava pregando numa, numa igreja do, do, de uma cidade do Nordeste com um tablet na mão, é, como esse. E, no final do culto, uma senhora dessas mais antigas, bem conservadoras, me procura e ela diz, Deus quer que você volte a usar a Bíblia de papel. Né? Eu, eu prefiro sempre manter o meu coração aberto, porque, assim, quando eu carregar a minha Bíblia de papel, eu lia mais do que a digital. Mas eu, eu, eu precisei segurar a tentação que me deu de dizer para ela, que nem a dos apóstolos, porque eles não tinham a Bíblia de papel. Né? Então, assim, aquilo que para ela era coisa conservadora para a qual eu tinha que voltar, é, é, ela nos foi dada depois de Gutenberg, né, tão de 500 anos atrás. Então, nos primeiros 1.500 anos de história da igreja, eles não tinham essa essa Bíblia impressa. Então, um dia isso já foi inovador, como a, a, a Bíblia digital é, é agora. E às vezes as pessoas não pensam, né, que mesmo que os nossos valores não mudem como princípio, a maneira de executar depende do mundo em que nós estamos inseridos. Com né? Então, com com toda certeza, se a gente, o, o, o, o olhar sociológico que você falou da coisa, vamos, vamos olhar para né? o mundo, o dono do Amazon não é, nesse momento, o camarada mais rico do mundo à toa, porque ele entendeu né, essa questão das, das barreiras digitais, vamos trabalhar o, o, o, o comércio eletrônico, e, e a gente percebe que isso já vinha acontecendo de uma forma relativamente rápida, mas, por exemplo, com essa questão da própria pandemia, o povo só está sobrevivendo de venda ou pela internet ou por telefone. Então, assim, vai ter uma mudança de paradigma como nunca antes. Porque, assim, o, o pessoal, a inclusão digital que a pandemia gerou dos mais idosos, a turma que não queria lidar com as coisas de banco e agora foram obrigadas. Então, assim, é, é, a sociedade foi empurrada para uma nova versão de comportamento de vida e alguns estão dizendo, poxa, não é tão ruim. Né? Reunião no Zoom, no início com a liderança, todo mundo reclamava, agora a turma está dizendo, pastor, será que precisa voltar ao presencial? Por quê? A gente antes era uma hora, uma hora e meia de trânsito para chegar no, no, no local, o tempo de, de deslocar de volta, Pois já estou em casa, já estou de pijama, estou perto dos cílios, né? então eu acho que vai nos ajudar a repensar algumas coisas, é lógico que a reverência do culto e da adoração, nós não podemos jogar fora. Mas, às vezes, tem uma dinâmica de agenda exagerada que a gente cria sem isso. pensar nas consequências. Eu acho que tudo isso vai mudar. Já mudou. A verdade, Luciano, que, por exemplo, a grande preocupação que a gente tinha era a questão financeira, né? porque as igrejas têm uma demanda grande e tudo. Para você ter uma ideia, nós, tínhamos, nós temos uma associação da igreja que faz um trabalho social maravilhoso, eu tenho uma clínica médica, nós dávamos regularmente 3 toneladas de alimento por mês. Hoje, nós antes estamos... da pandemia. Antes da pandemia. Hoje nós damos 20. E além das 20, nós estamos dando 500 refeições diárias. Mas como isso foi possível? Isso foi possível porque todas as pessoas que antes precisavam estar no local do culto para trazer as suas ofertas estão dando online agora. Então, o que está acontecendo? Aquilo que parecia uma dificuldade se tornou uma grande possibilidade. Eu volto a dizer, eu concordo plenamente com vocês. existem coisas na relação da igreja que é importante congregar. A própria Bíblia lá em Hebreus fala, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Ou seja, o lado ruim é que quando a gente puder voltar vai ter muita gente que se acostumou. E isso não é uma questão das nossas igrejas aqui, não. As mega igrejas americanas que viviam abarrotadas, hoje ninguém está indo lá. Porque as pessoas gostaram de ouvir pela internet isso tudo que você falou. É, mas falando de igreja americana, só veja se o que eu vou falar não atrapalha e dá para a gente voltar depois. Essa versão de campos digitais, que eles chamam, que, que já é, está um... assim, é, é, são as maiores congregações e as é de menor custo. Sem dúvida, você não precisa abrir mil. Uh, outra coisa, as células também. Nós somos uma igreja em células. Só que agora as nossas células estão muito mais voltadas. Porque agora elas estão digitais. Nós só voltamos para o culto. Então tem gente convidando parentes Do de outra cidade, de todo canto para participar. Entendeu? As pessoas estão se conectando. Então, eu acho que é inevitável. Quando você olha, por exemplo, na economia. As, gran, os gran, as grandes lojas de departamento nos Estados Unidos, como uh, JCPenney, como Sears, estão tudo quebrando. Em contrapartida, a Amazon está arrebentando, porque as pessoas estão comprando mais barato pela internet, outra coisa, pessoas que tinham imóveis para alugar, para escritórios. Nova York, eu entre, interpretei uma CEO americana ela falou que Nova York está tá um pandemônio, porque é, empresas que tinham lajes inteiras de escritórios estão fazendo tudo é, home office e as pessoas estão mudando e trabalhando de casa, sem ter os custos, o tempo. A produtividade se manteve, o custo diminuiu e, e a E o pergunta... lucro aumentou. E a pergunta é, vamos precisar voltar a trabalhar naquele formato o Já estão entregando. Então, gente, aquilo que eu falei no princípio, quando você não entende a mudança, você quebra. É notório, por exemplo, que quem desenvolveu a técnica da fotografia digital era a Kodak. Mas a Kodak não quis levar adiante. E hoje, praticamente, está quebrada, tá? Foi... Né, reduzida a quase nada. Vocês se lembram da Blockbuster? Blockbuster, ela foi oferecida para comprar a Netflix. Ele falou, não, não, time, não que, se, time que se ganha não muda. Não se interessar. Quebrou. E, e a Netflix, Netflix tá, é uma potência. Tá então, eu digo para você, querido, a igreja de Jesus permanecerá. Mas não se preocupe como deixa Deus te usar. Fale e seja usado por Deus, que Deus está no controle dessa situação. Amém. É, Lamartine, uma das áreas que você ensina... Bom, Lamartine, é, eu, a gente sempre brinca entre os amigos, que é uma biblioteca ambulante. Ah, é, agora, com esse mundo digital, a gente já não sabe se chama de biblioteca, mas é uma nuvem de dados é, é, ambulante. Mas dessas muitas áreas que você ensina e domina... É, é, bem como como expertise sua. Eu sei que você gosta de falar bastante nessa área de escatologia, do final das coisas. né Aliás, eu também gosto de conversar isso com você, porque a gente tem muita coisa alinhada nessa área. Hoje em dia, é difícil estar é. tá bem alinhado nesse assunto com todo mundo. Mas as pessoas têm me perguntado bastante né a respeito disso. Eu queria que você fizesse um comentário. Tu mandou, pastor, e o princípio das dores? Eu digo, bom, o princípio das dores, normalmente, é... É, é, é comparada a questão da, das dores de parto. Sim. Né? E a mulher, quando vai entrar em trabalho de parto e começa a ter as dores e contrações, a gente sabe que elas são cada vez mais frequentes e mais intensas. Então, quando Jesus falou do, do princípio das dores, não tem data para começar. Mas o sinal é o quão frequente e intenso as coisas vão ficando. Então, Jesus falou de terremotos. A gente percebe cada vez mais... Em menos tempo, né? é mais recorrente. E com níveis mais níveis maiores, maiores. na, na medição da, da, da escala Richter. Richter. Richter. Richter. E... Mas o senhor falou de guerras, rumores de guerra. Todas essas coisas vêm ao longo do tempo crescendo. E também falou de pestes. Mas até um tempo atrás, porque assim... É, apesar de a gente ter pandemia em 2009, como a H1N1, para mim, que sou de Curitiba, foi um dos lugares mais afetados, a gente preocupou, mas não chegou o nível né, do, do que foi agora, uso de máscara, a gente tinha o álcool gel, né, aquela preocupação, o receio, mas a gente ouvia, era a gripe espanhola, era a peste negra lá atrás, e para nós era... A, a forma de pensar da maioria é quase assim, chegamos num nível tecnológico e não tem que preocupar com isso. E, de repente, a gente vê que parece que, nesse sentido, a gente tem uma retornada à era medieval de novo, né? e é, é, é interessante o quanto a gente, a gente tem conseguido evangelizar nessa hora, assustado com o que está acontecendo no mundo. Né? E a turma disse, tem a ver <risos> com o apocalipse? Então, é, é, eu acho que a igreja, que estava até descrendo de, de, de verdades que que estão lá, as pestes estão relacionadas no meio disso, de repente se, se lembra e diz, gente, a, a, a vida não tem segurança nenhuma, você que está ganhando dinheiro hoje pode não estar tá amanhã, você que tem estabilidade econômica hoje pode não ter amanhã. É, é, o que, que você diria, seja para os líderes ou mesmo para pro, os crentes que estão nos assistindo, que não necessariamente lideram grandes grupos, né? o que, que você acha que nesse sentido você poderia aplicar em relação à pandemia? Bom, uh, obviamente está todo mundo entendendo que o que estamos vivendo hoje nunca foi vivido anteriormente. Você já teve uh, até doenças muito mais letais, gripe espanhola, né? mas eram focos. Hoje nós estamos vivendo uma o mundo, pandemia. O mundo né? virou a, a tal da aldeia global. A aldeia né? global, né? como diz a palavra pan no grego é todo, pandemia é uma é uma, vamos dizer assim, uma epidemia todo mundo. de nível global. Quando você olha para o texto de Jesus, ele fala sobre sinais diferentes. Tem os sinais da natureza, né? que são os sinais dos céus, os maremotos. E o interessante, porque a Bíblia fala, Jesus diz que o mundo ficaria pasmo, boquiaberto, com o bramido das ondas. Sempre teve tsunami, mas quando acontecia num lugar, ninguém ficava sabendo. Hoje, você tem a capacidade de ver o que está acontecendo no mundo. Então, quando Jesus fala sobre isso, ninguém se atinou a esse fato. De que Jesus diz que quando estivesse chegando próximo a vinda dele, as pessoas teriam condições de ver o que está acontecendo do outro lado do mundo. Tá? Então, temos sinais na natureza, temos sinais de guerras, né? são crises políticas, temos os espirituais como ah, os falsos cristos, apostasia e tudo mais. Agora... Uma pandemia é uma coisa que faz o mundo inteiro ter a consciência de que realmente nós somos finitos e a vida é muito efêmera, você pode morrer de uma hora para outra. O que eu tenho dito, Luciano, é que pregue sobre o Apocalipse. Muita gente não prega sobre o Apocalipse porque, primeiro, não entende, não gosta de estudar, acha que vai falar bobagem. Mas, quando você prega Apocalipse, primeiro, você mostra a grandeza de Deus. Como um Deus que consegue, há milhares de anos antes, profetizar uma coisa através de seus servos e aquilo se cumpre. Outra coisa que gera, e eu gosto de ler os comentários... Consciência da soberania Soberania de Deus, de Deus, né? Deus é ele que manda, de isso dá uma segurança. Eu tenho falado para as pessoas, outro dia a Lília falou para mim assim, mas isso é surreal, você não fica com temor? Eu falei, não, eu estou dando glória a Deus, porque tudo que está na Bíblia está Sendo. Ou seja, meu querido, o nosso Deus é capaz. Ele está por trás. Então, sabe o que, que acontece? Luciana? as pessoas me escrevem e dizem, pastor, eu estava vivendo em pecado. Comecei a ouvir seus vídeos do Apocalipse, abandonei o pecado, estou vivendo em santidade. Pastor, eu estava fora da igreja, voltei para a igreja. Quando você prega sobre a vinda de Jesus, as pessoas têm o desejo de se santificar. E os incrédulos, eu... Tenho feito algumas lives até na Itália. A Roslyn, que é nossa amiga, né? Ela falou, o povo lá no norte da Itália é fechado. Mas agora, está todo mundo querendo ouvir a palavra. Então, queridos, eu também não acho que foi Deus que mandou a doença. Mas ele já sabia. Ele é soberano. E se ele deixou, ele vai usar isso a seu favor. Então, este é um tempo. Eu vejo como uma janela de oportunidade. Luciano... Nesses 100 dias, Deus derramou um avivamento tão grande na minha vida. Eu tenho vontade de pregar todo dia. Ontem meia-noite eu falei, eu estou sem sono, eu vou fazer uma live. Eu simplesmente liguei, foi entrando, veio uma multidão de pessoas, eu orei, ministrei. Por quê? Porque eu penso, eu não sei quanto tempo a gente tem. Então vamos pregar, meu querido. Você que é pastor, você que não é pastor, mas é uma pessoa que, que tem influência, fale de Jesus. Esse é o tempo, você vai ver os seus amigos se converterem e a igreja vai se levantar vencedora, porque antes de Jesus vir, vir de volta, vai haver um grande avivamento nesse mundo, eu Amém. creio nisso. Eu creio nisso também de coração. É. tinha um último assunto para a gente terminar, é, no momento onde há uma agenda anticristã acontecendo uhum. no mundo, é, eu acredito que a igreja também está percebendo que essa questão de se quebrar as barreiras, entrando no mundo digital a gente a gente tem não só uma estratégia de pregar o evangelho né mas a gente precisa promover também é, os valores do reino de Deus né o que, que que você poderia falar a respeito disso especificamente primeiro quanto a essa agenda é uma agenda mundial tá eu estudo muito sobre uh, essa questão evolu da evolução do pensamento desde os iluministas né, os racionalistas, os empiricistas, né, os existencialistas, os pós-modernistas. Eu adoro filosofia e tenho estudado muito sobre isso. Existe uma agenda que, na minha opinião, a guerra ela está no nível espiritual, mas ela é uma guerra cultural também. Ou seja, o Gramsci ele falou muito sobre a importância de se criar um pensamento hegemônico. O Gramsci dizia o seguinte, olha... O que sustenta o Estado, a estrutura do Estado, é a cultura. O que sustenta a cultura é a família judaico-cristã. Então você não vai conseguir estabelecer o socialismo sem você destruir a base da, da cultura ocidental, que é a, a, a visão judaico-cristã. Então, o que, que ele dizia? Você tem que aparelhar todos aqueles que detêm a informação. Se você pegar hoje no mundo, as universidades todas têm uma agenda anticristã. Se você pegar os meios de comunicação, mainstream, se você pegar os que estão influenciando, os artistas, o cinema, a televisão, todos têm uma agenda, uma agenda política ativa. Não é essa coisa assim, olha, me respeite, deixa eu crer no que eu quero. Não. Nós queremos destruir o que você pensa, nós queremos acabar com os seus valores. E esta a gente tem que, é... que respeitar eles. A gente tem que, que respeitar, porque o senão chama de fascista, é. mas eles não vão nos respeitar. Por quê? Se você... eu, eu li muito sobre o que Alinsky, que era um, escreveu um livro chamado As 13 Regras para uh, Esquerdistas Radicais. E ele fala sobre isso. Grite, não deixe o outro lado falar, não queira é, encontrar um, um middle ground, um, um, um, meio, um ponto comum para você entender. Não é o um entendimento, você tem que desacreditar, ou seja, Luciano, a gente sabe que essa é uma guerra espiritual, isso é o espírito anticristo, mas essa agenda é uma agenda que está dominando o mundo. Ah, essa semana passada, agora quando vai ao ar já passou algum tempo, né? Eu entrevistei um pastor na Escócia de uma grande igreja e falou que está sendo votado no parlamento uma lei proibindo você se expressar afirmando que o único tipo de casamento aceitável é o casamento heterossexual entre um homem e uma mulher. Então, essa agenda chamada progressista está no mundo inteiro. Nós, como cristãos, nós temos que fazer duas coisas. Primeiro... Pregar o evangelho, falar da cruz, levar as pessoas ao entendimento que só Jesus é o caminho. Não é discutir política na internet, mas, em segundo lugar, promover os valores. valores. Pregações que estejam recheadas... De ensinamento ideológico, moral, espiritual, porque a verdade liberta. Nós sabemos que toda escolha que vai para longe da vontade de Deus, é uma escolha que traz morte, destruição. Então, eu não perco meu tempo é, falando contra bandeiras que eu não concordo. Mas eu gasto meu tempo falando bem das bandeiras que a Bíblia fala, que o Evangelho defende. Então, eu falo bem da família. Eu não preciso falar mal de nada. E, e, e a gente precisa entender como Deus quer nos, nos dirigir isso. Há dois anos atrás, é, dois anos e meio atrás, nós começamos a produzir um... um Programa semanal no YouTube, acho que posso chamar assim, é, intitulado No Caminho da Palavra. Deus colocou no meu coração a gente falar de Bíblia, onde tudo aconteceu. Vamos nos lugares bíblicos, gravamos uma que, aliás, palavra. Aliás, é sensacional. Eu é, adoro, a gente, eu assisto. A, a, a gente tem ali um, uma introdução que dá uma ambientação. Às vezes é, é, é geográfica, é histórica, é arqueológica e a palavra. Mas quando eu estava programando isso com, com a nossa equipe de comunicação, eu criei um problemão para eles. né? Porque eu falei, olha, Deus me deu uma palavra que eu preciso falar de família mesmo quando eu não tiver pre... mesmo quando eu não falar sobre família, perdão. O senhor falou, pregue família mesmo quando você não estiver falando de família. E eu fiquei diante do enigma, como isso? Né? E o senhor falou, inclua um quadro no final. Onde você, com a sua família, discuta. Né? Aí nós quebramos tudo que planejamos, porque vai do outro lado do mundo gravar, mas depois não dá para fazer isso ao mesmo tempo com a família, entra um cenário distinto. Meus filhos morando fora, às vezes a gente produz isso né, em momentos diferentes. Então, assim, de acordo com aquilo que a gente queria produzir quando pensa a comunicação, não era o ideal. Mas quando eu falei para eles, Deus me deu uma palavra, e isso é a estratégia, a turma diz: Bom, acabou. Não, não se discute mais, vamos fazer, né, e, e essas questões que eu creio que Deus quer despertar a gente para intencionalmente dizer, cara, nós vamos falar dessas coisas, então, eu não faço questão de o tempo todo postar é, é, foto com um prato de comida, acho que é a gente que gosta de comida, de vez em quando vale a pena <risos> compartilhar uma coisa ou outra, mas usar a rede social... É lógico que a família, ela precisa da sua privacidade, tem limites a ser respeitados, não quer dizer que toda hora tudo está fazendo, tem que se gravar e compartilhar, né? mas a gente precisa compartilhar mais essas coisas. Ontem é, estávamos em, em, em São Paulo, então estava eu, a Kelly e minha filha, estávamos na casa do, do pastor Eibe e Andréia, que são nossos consogos, meu filho casou com a filha dele, e Priscila, minha nora, filha do Ebi André, está grávida, né? daqui menos de dois meses vai ganhar um, um, um nenê. Nós estamos falando tanto dessa dessas barreiras digitais caíram, nossa comunicação melhorou. Eu sou da época que ali eu namoramos por carta à distância. Né? É, eu lembro que a gente tinha que dar um telefonema depois da meia-noite, que o interurbano era mais barato. Hoje, com essa facilidade de comunicação, fizemos uma videochamada, oramos com eles, oramos pelo final da gestação, né? oramos pelo parto, fizemos tudo. E, de repente, antes de fazer isso, eu, eu pensei comigo, não sei se a gente usa isso ou não, mas peguei o telefone, dei na mão da minha filha, Falei, grava tudo. né? Porque é, é, é importante que a gente divida com, com, com as pessoas essa forma de pensar e viver família. Elas têm que ser inspiradas. Então, eu também quero fazer um, um apelo a você que está aí nos, nos acompanhando. Né? Vamos promover os nossos valores de tal forma. Outro dia alguém falou, ah, pastor, eu não vejo se eu bater em nenhum grupo. Falei, eu não preciso. Né? Se eu ensinar a verdade... Eu estou atacando a mentira. Agora, eu não preciso toda hora mostrar o rótulo, dizer aquilo é mentira, desde que eu ensine a verdade. e concordo plenamente. Então, né, alguns têm um chamado diferente, a gente vai respeitar, mas até por conta daqueles que não têm um chamado de confronto tão profético, a gente também não quer criar um modelo único. Mas eu, eu acredito que é uma oportunidade como nunca antes, já que o mundo está virando saudeia global, da gente trazer em peso esses nossos valores cristãos, para fortalecer uma cultura que está sendo minada. É verdade. Bom, gente, eu queria dizer para vocês uma última coisa dentro disso também. Aproveite a oportunidade e faça conteúdo que tenha qualidade, não só no conteúdo, mas na forma também. Uh, um dos, dos experts na área social, a mídia social que eu entrevistei nesse... Esse GKPN, ele citou uma coisa que eu achei muito interessante, Luciano. Ele falou que o Martinho Lutero só conseguiu propagar a, a reforma protestante por conta de duas coisas. Ele falou, vamos tirar de lado a graça de Deus, que é o principal. Tá? Mas ele disse o seguinte, ele usou a imprensa de Gutenberg uhum. e ele imprimiu todos os livros deles em livretos. Ele escreveu em alemão, porque até aquele tempo era tudo latim, né? o povo não tinha acesso, escreveu na língua do povo, e ele fez um acordo com o principal pintor da época para que o camarada fizesse a capa de todos os livros dele. Então, eram verdadeiras obras de arte. E as pessoas compravam um livro por cada capa. E aí eram transformadas pelo conteúdo. Então, ele diz, é muito importante que você, como igreja, invista em equipamento, é mais importante agora você ter equipamentos de qualidade, pessoas bem treinadas para que você possa levar um conteúdo maravilhoso, mas que tenha uma forma maravilhosa, interessante, é, agradável, para que você atinja aquela pessoa que jamais entraria num tempo. Concordo. Mas que vai ouvir aquela música, aquele vídeo e vai. Por exemplo, os vídeos do, do Subirá são maravilhosos. Você tem vontade de assistir porque o fundo, né, onde ele viajou lá, e você sempre tem essa preocupação. Eu ainda tenho que melhorar muito nisso aí, porque eu sou meio relapso. Eu faço vídeo na hora que eu tiver, onde eu tiver. Mas eu a dica que eu quero dizer para vocês todos, invistam nisso. Esse é o tempo de Deus, é inevitável. O mundo não vai voltar a ser o mesmo, mas a igreja de Jesus vai ser levantada Amém. para ser sal da terra e luz do mundo, e nós vamos alcançar milhões e milhões de pessoas. Luciana, eu estou fazendo vídeo em inglês, fazendo vídeo em italiano, eu quero falar com todo mundo. Por quê? Porque eu sei que lá do outro lado daquela câmera tem alguém esperando para receber a Palavra de Deus. Então, obrigado por essa por essa entrevista, por essa oportunidade. Eu é que te e agradeço. use desse tempo para mudar a vida das pessoas. Amém. É, essa menção que você fez de, de Gutenberg, precisa nos lembrar algo. Sempre que Deus está preparando um cenário de propagação da Palavra de forma distinta, Ele permitir essas mudanças. Então, antes de Cristo vir o Império Grego, que já era o terceiro Mundial, cria uma língua, uma cultura, Roma abre caminho e daqui a pouco o evangelho tem tanto uma língua como acesso para o mundo inteiro. O que foi falar de Gutenberg, logo na reforma a Bíblia é popularizada, devolve, devolvida da mão do povo. Agora, estamos vivendo um momento que se aproxima de cumprimentos e profecias gloriosas sobre a igreja e a gente tem essa digitalização da comunicação né? e, e não podemos ignorar isso. gente. É a nossa hora, vamos cair para cima. Lamartine, muito obrigado. Obrigado, Você é um abenço. amigo precioso e é alguém que me ensina, me inspira, me abençoa. E eu aprendo. Muito obrigado por esse tempo. Muito com você também. Glória a Deus. Gente, é isso. Tivemos essa conversa gostosa, agradável e elucidativa aqui com o pastor Lamartine Pozella. E eu gostaria que a gente pudesse terminar com um momento de oração. Pai, nós oramos em favor de cada um dos nossos irmãos e irmãs, oramos que o Senhor nos traga essa percepção profética, não apenas, ó Deus, a sabedoria do alto em como nos portar e nos ajustar nas adequações de trabalho, de vida econômica, mas principalmente que essa mentalidade do reino, de uma estratégia de proclamar e promover intencionalmente a tua palavra e os valores do reino, possam de fato ser recebidas por cada um de forma personalizada, que haja direção do céu e que a igreja possa viver esse novo tempo, essa nova fase de colheita, debaixo assim de graça de unção, mas desse entendimento que nos permita cooperar devidamente com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero também suplicar pela salvação, Senhor que haja um mover de salvação, Senhor, em todo mundo, Senhor, traz de volta a paixão, o primeiro amor, traz de volta, Senhor, aquela visão, aquele foco, aquele alvo para cada filho Teu, para que através deste instrumento que nós temos, e Pai, por essa liberdade que temos de pregar, Senhor, que nós não venhamos a perder tempo, Senhor, e que através da Tua palavra, na nossa boca, haja salvação em todos os níveis, em todos os estratos da sociedade, pai, em todas as nações, pai, eu te agradeço por viver nesse tempo, por poder ser instrumento de levar a tua palavra, que o senhor desperte a tua igreja, senhor, para pregar o teu evangelho, porque grande será a colheita antes da tua vinda, eu te agradeço por este privilégio, em nome de Jesus, amém.